Olá pessoal, eu sou o Kashi e bem-vindos ao episódio final da série de The Forest. Hoje eu tô aqui, com, finalizando o jogo, mas assim, eu lembro de ter dito no último vídeo que eu ia fazer os dois sinal, eu resolvi fazer um só, até porque, pra gente não dá pra notar por causa do meu microfone, mas tá chovendo. E assim, no meio do vídeo, começou a cair uns raios tremendo, a ponto de eu ficar com medo de cair energia e eu perder o vídeo inteiro. Então, é, foi, foi pesado o negócio aqui, eu resolvi fazer um final só. Então, para você que tá feliz que essa série vai acabar, vem com três notícias, jogaremos só of the Forest. Mas, como é tá a hora de acabar com esse jogo, nós vamos pro episódio final. Caso você goste, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é isso, até o próximo vídeo. Então, hoje estão aqui no vídeo que eu falei que ia ser o último da série de The Forest, ignorem esses braços aqui. Mas, eu já tô aqui com o meu save. E como vocês podem ver, eu tô todo diferente. Tô todo... Cadê? Tô todo equipado. Esse aqui é o meu save originário. Pra eu tecnicamente estar tá com isso aqui. No... No meu save dos vídeos. Isso aqui também. Isso aqui. Isso aqui. Cadê um meu bebê? Eu tô precisando de comida. Então eu vou matar esses caras aqui. E a gente abre o portão ali. Então, já volto. Aham. Bom, matei os caras ali atrás. Mas eu ia fazer um... Um churrasquinho de carnival, mas não deu Então é, a gente vai ter que continuar aqui E aquele papelzinho que eu peguei no último vídeo, no finalzinho Caso você não tenha visto, o vídeo tá aqui no card E vamos atravessar E como eu disse, né, muita gente pode estar tá agoniado porque o personagem tá com fome E eu não tenho comida pra fazer ele comer E o jogo travou Travou não, tá tranquilo e esse cartão aqui, a gente pega lá do outro lado do mapa. Deixa eu ver, tem comida aqui? Não tem, né? Mas o jogo vai me dar comida, querendo ou não. Me pintei de vermelho, por causa da lore. Se você pesquisar vídeo sobre a lore, você vai entender porque... Quem se pinta de vermelho, ou não, provavelmente não. Cadê? Vamos por aqui. Tem uma coisa aqui? ossos Uh! Cadê? Remédio! Ele tomou direto? Tomou direto. Maravilha. Cadê? Eu quero aproveitar e ver uma coisa que é a minha sanidade. 0%. Essa é a minha sanidade no meu save original. <risos> e assim, eu acho que dependendo da sanidade começa a vir bicho diferente te atacar na floresta. Até porque nesse save aqui começou a vir uns bichos bizarros. Eu acho que eu perdi alguma coisa ali atrás, né? Aí de menos. Aí pra você, meu amiguinho, que está agoniado pensando... Caramba, esse cara não vai comer, velho. O boneco dele tá morrendo de fome. Aqui tem comida. Pera aí. aí. Não é isso aí. Mas ah, beleza. Aê! Aqui, ó. Pra... Finalmente a gente usa o dinheiro pra alguma coisa. Comprar um monte, né? E aí você me pergunta... Cacho, por que, que você quis sinalizar a série antes da hora? E eu te respondo... Mano, saiu o Sons of the Forest. E eu vou gravar o Sons of the Forest até porque tá no hype. Então, a gente tem que aproveitar. Mas eu vou gravar solo também. Oh, essa máquina aqui me lembrou... Aquele SCP lá, que é uma máquina de café. Que ele dá um monte de coisa. Os Bequiruns. Oh, my God. Cientistas éticos. Artefatos antigos. Isso faz parte da lore. Porque, se eu não me engano, não estavam tentando reviver a Megan. Depois que deu aquele acidente lá e pá. Pô, a lore é muito complexa, sério. A lore é muito complexa. Olha o, o Bubble aqui. Não tem nada a ver com o Bubble Bee, não é? Porque é amarelo é o Bubble É o Bumblebee. Essa coisa é um dos bichos mais bizarros do jogo que só aparece depois que você termina. Que é o Chong, se eu não me engano o nome dele. Aparece o nome? Não. Sala B. Sala A. Deixa eu pegar atrás se tem alguma coisa. Não. Vem! Tome! Ganhar uma conquista na Steam! Tommy. Br. Cadê me dá armadura? Me dá armadura. Ai. Armadura sinistra. E aqui temos o meu querido, caro, gosto de chamá-lo de Fimose Man. Tinha umas teorias de que ele aparecia no trailer. Olha os olhos dele. Fimose Man aí, para quem quiser. Ó, tá mandando até um oizinho aqui. Parece um alienígena. Remédio. Porque a gente tá chegando no final do jogo. E o jogo está me dando muitos itens. O que significa... Boss aqui meu deus vai começar a chover que legal quando começa a gravar esta é a máquina bizarra ó de Jimmy lá dentro a ah, não calmo não o anão calmo meu deus acabaram com a minha vida de milhões É o cabeçote do menino, é cearense! Cara, eu posso carregar ele? Não posso? Não? Ele só vai enfiar... Ah, não, falando, não posso. Ia ser engraçado sair carregando ele por aí. Olha o viado ali embaixo, que é da minha roupa. Eu nem montei esse boneco, pra vocês terem ideia. Nem no meu save dos vídeos eu montei esse boneco. E pra você que não notou minha roupa, é literalmente confiado um por completo. Eu tirei o couro dele e a cabeça deixei na roupa. É isso aí. Ó, oh, superação! Blah! Ah, oh, meu Deus! Está funcionando! Pra vocês verem, né, velho? Cientistas estudam anos pra ver como é que funciona a máquina. Um cara aleatório que só veio salvar o filho dele. Enfia qualquer coisa e é isso aí. Vamos, vamos lá que vai sobreviver. Agora, aqui, temos mais um pedacinho da lore. Esse cara aqui... Papai morto. É, infelizmente, essa é essa Aí, a mini historinha sobre esse cara. Eu acho que ele é o pai da Megan... Se eu não me engano, vai uma parada assim. Aí ela mata ele. Com, com lápis. aqui lápis. Um monte de lápisinho, ali enfriado nele. Que triste. Então, como eu tava vendo, quando a gente tava vindo salvar o filho do personagem. Eu peguei a machete, peguei. A gente vai ter aqui, né? Toma matar a Mega pra salvar o anão calvo. Puts, são dois. Cala a boca. Cala a boca. Uh! Cala a boca. Ai, eu odeio vocês. Na moral. Oh o O Perry. <risos> Perry. Pô, bem que o jogo podia me deixar no lugar assim, no início, já. Como ponto de parte dele. Você é melhor ainda. Porque aí você já começa equipadinho com um bagulho pra rilar. lá. Você não tem que se lascar primeiro. E lá no inferno do mundo, pegar remédio que você já tem. E lá vamos nós. Finalizar o jogo. Olha que lugar legal, bonito. Peraí. aí. Tá, eu pensei que eu tava ali embaixo, em alguma parte do jogo, mas acho que não. Ó, e aqui está a pessoa mais bizarra do jogo inteiro. A Megan. E eu estou pintado de vermelho. Olha os desenhos dela. Olha lá, o pai dela tá de vermelho. E aí? Qual foi? Vai ficar me olhando? Sabe o que é isso? Ela sabe que o meu avião caiu aqui. Ela tá explicando o de setembro. Eu o quê? É eu atrás de mim? Eu vou ter um ataque do coração? Explica o que, que você tá falando. Você tá com fome? Ah, tá com a O que é isso? Ok, ok, ok. Não, não. Tá bom. Tá, tá bom. Tá bom. É. Tá bom. Tá bom. Corre. Corre. Corre. Ele vai me pulando, não vai? Olha isso, velho. Isso aqui é um boss do Dark Souls, basicamente. Cadê? Me dá isso aqui. Me dá um 9, Isso aqui. Toma. Toma. Ai! Calma, calma, calma. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Calma aí. Calma aí. Toma. Aí. Toma, aí. Toma. Um dinamite é que eu tenho que acertar certinho, velho. Ai! Sai, coisa feia. Sai! Ai, eu tenho isso. Eu esqueci. Ai, Isso aqui facilita, tipo, a base em um milhão. Eu tô bugado. Eu morri. Eu morri. Ai, morreu. Ah, matei, otário. Vamos lá. Você será minha isca, vambora. <risos> Peguei a criança de alguém te XD. De... <risos> ele colocando ela, velho. Que coisa bizonha. Ignora que ele colocar pernas e braços ali no canto. Ixi, tem que ser um uh -uh. exemplo vivo. Sahara. Sahara é uma música do Gemma Olha isso, velho. O mundo tá acabando aqui, eu gravando vídeo. O banco daqui tá aqui pra frente, não precisa matar mais ninguém. Nossa, velho. E o mundo caindo aqui no fundo. Olha só, o vídeo com a vibe chuva. A vibe de eu morrer por um raio. Agora, abre. Abre. Abre. Acelera. É isso aí. O último vídeo vai ser com chuva mesmo. Tô nem aí. Eu não sei se tipo, meu som vai estar tá mais baixo. Então eu vou falar mais alto. E aqui eu não enxergo nada. Na moral, o jogo vai... Vou botar pra pegar um elevador Ah, se você estiver gostando, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal ah, Oh my god, eu estou dentro de uma caverna Porque aquilo ali eu coloquei dentro de uma caverna que eu lembro Era a caverna da água Alguma parada assim Por isso que tá azul Pô, velho, olha isso, mano, desenvolvedor nem para botar uma musiquinha de elevador aqui, velho No elevador, você perdeu a oportunidade de botar uma musiquinha de elevador no elevador nem teve um loading. Imagina. Laboratórios científicos ultra avançados. Pláu. Meu Deus, isso aqui faz um barulho infernal. Chantal de emergência. Ou derrubar outro avião. Eu não lembro o que cada um desses faz. Então eu vou dar uma pesquisada rápida. Voltei, a gente vai ter que ativar isso aqui. E deseja ativar? Eu falei o nome do, do, do personagem errado: é Jimmy não é Jimmy, é Jimmy mesmo. Peraí, para para te ver. Não, só, só enfraqueceu. então tá bom. Plum. Peraí, eu fiz uma pausa sem querer. <risos> e lá vem! Olha ali o um avião de piloto de gente famosa! <risos> Essa piada tão errada, velho. Com avião de gente famosa. Essa piada tão errada. Uns anos depois. Um anos depois. Um anos depois. Um anos depois. E aqui temos o time. Não muito normal. Dá para ver que ele tá com um Certo, moleque. Eu acho que ele tá com um parque, só um. o oh, meu machado. Brabo demais. E nice aí, Gordon Freeman. That's Tem right nada in? a ver com o Gordon Freeman. Cara, Mano, a lora do time. Ele é o Kratos. É o Kratos. Olha, você pode estar no cover. Eu acho que você está realmente abrindo as linhas aqui entre factos e ficção. Oh, é isso? Ei, vocês querem uma demonstração? Ok, we got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Hey. Come on, everyone. All you want to see this too, right? What do you say? Não, não. Vai, Caixa, grava vídeo novo, posta fim da semana. Não, não. <laughs> não, não. Eu não vou, não. Não tô maluco ainda. Nossa, ele atravessou a cabeça na madeira. Ele parece um boneco do postal, velho. Por que, é que tá tocando música de suspense? Ele tá bem? Eu acho que ele tá bem, velho. Tá querendo imitar um dinossauro. Não, não, não tá bem. Não Ch chama, chama, chama alguém aí pra ajudar o moleque. O moleque tá p. O maluco gritando: Everybody help. Aí a parte que é mudo: Calma, moleque. Calma, você vai destruir o olimpo. Calma, calma lá, é Precoce. Pô, é muito merda essa parte sem som nenhuma. Né? The Forest. Cinco episódios? Quatro? Quantos foram? Quatro? Cinco. Foram quatro? É que tem tá uns que eu perdi, então não lembro. E agora estamos como o time adulto. Nossa, eu lembro de ver o pessoal falando que ia ter um The Forest nesse caso, nessa cena, velho. Olha aí o Kratos. Mudou o lado do machucado dele, incrível. Pode ser porque é um espelho, né? Acho que não tem nada a ver. Lugar 2. Essa provavelmente é a ilha do Sons of the Forest. Que a gente vai gravar. E como dá pra ver, o time ainda não tá bem. E ele ainda tem alguns problemas com... Meu Deus, que é isso. Ele ainda tem alguns problemas com a, a ilha lá. Isso também pode significar que o time morreu. Então? Acabou? Então, é isso. Eu acho que essa é a primeira série que eu termino no canal de um jogo single player. Então, obrigado por quem tiver visto. Deixa o like, se inscreve. Compartilha. Eu não sei se esse vídeo vai estar, tipo, sem corte, nem nada, mas pra gente vai ter corte, sim. Então, deixa like, se inscreve, compartilha. Um, se que vem pra gente tem Dark Souls, eu tô treinando pra Secro mas eu vou fazer Secro só depois de Dark Souls. E Sons of the Forest, tá vindo aí? Então, deixa o like. É, Manda um bom, amigo. Comenta aí o que você que achou da série. Pode ter sido ruim? Pode. Comenta o que você achou ruim. Pode ter sido muito boa? Não, duvido. Eu duvido. Marco, comenta aí, dá o seu feedback. E é isso. Eu sou o Gax. E valeu.